E aí, clã Sheldon aqui de novo, hoje a gente tá voltando com Ori and the Will of the Wisps. Metroidvania é sensacional para PC e Xbox One. Vamos continuar de onde estávamos no último episódio, terceiro episódio da série, vamos lá. Muito bem, no último episódio a gente pegou o Dash, o arco, e é isso. a gente vai continuar explorando, vamos sentar lá no Guardião do Pântano, trocar uma ideia. E é isso. É isso que tem pra hoje. Os episódios da nossa série demoram aí por volta de 30 a 40 minutos, então paciência. A gente tem que explorar ao máximo. esse portal. Antes havia enchente aqui, a gente liberou no último episódio. Ao todo, nós exploramos em dois vídeos 8% do mapa Fazendo um rápido cálculo A gente vai ter aí nessa série por volta de 350 vídeos Vamos lá O War, ele é um papelzinho, né? a gente já está bem ruim aqui, beleza Já tem o save para recuperar a vida Essa, Esse tipo de portão aí a gente consegue teleportar para outros pontos do mapa né? se a gente quiser explorar ali embaixo ó rapidinho a gente mas por enquanto não por enquanto vamos colher upgrades e... e é isso colher upgrades e dar uma volta aí no mapa o chefe tá de brincadeira né? o tamanho do besouro viu? Eu não dou conta. Ele não deu conta e aí vamos tentar aprender o padrão dele. Bateu. Oh, tomamos. Tomamos. Tá, bater na bundinha dele, isso tranquilo. Quase não tira HP dele, hein? Isso é um problema. Se ele não tiver novos ataques. Tomou, hein? Um dos ataques falha, não sei porquê. Tem um HP bem. Bem elástico viu, isso que é legal No Ori the Blind Forest a gente normalmente corria só dos inimigos gigantes A gente só tinha como arma umas bolinhas e agora a gente tem espada arco marrita Um besouro gigante. Os besouros menores para mim são mais desafiadores, <risos> são bem mais difíceis que esse aqui. Beleza, vamos continuar. Esses inimigos cospem um negócio explosivo, pelo menos faziam assim mesmo. no jogo anterior. Que tem pra cá Inalcançável hum, hum. hum Nossa, nossa Tomamos um combo de dano Por todos os lados <risos> Duvido Se cuspir aqui Vou jogar um menininho ali para baixo Infelizmente eles explodem Ou uma árvore de upgrades Era isso que eu queria de Natal Muitos upgrades logo de cara, viu? Estou pouco surpresa aí com o jogo Golpe Você obteve uma nova habilidade? Beleza, vamos pular Ah, que legal Tem uma, uma leve, um leve probleminha. Posso pular aqui, né? A parede que eu grudo. vasilha de luz espiritual grande. Bom, com isso, acho que a gente tem tudo necessário aí pra... Explorar quase a totalidade de área sei lá. Pelo menos... O outro ore... Os principais upgrades eram esses. Ué. Ah. Esse bicho explode. Ah, olha só que interessante, ó. a gente consegue refletir, ó, refletir os baguinhos é bem interessante, é uma é uma skill bem bem versátil, Tem, você usa para muita coisa. Uh! Quase, hein? Mas é o seguinte, a gente vai continuar aqui. Deu uma leve engasgadinha. Nossa, esse é um bicho novo. Só uma retada na boca. A gente tá quase... O é necessário para comprar aquele upgrade louco A gente está indo para o lado certo? Não, não estamos de jeito nenhum, a gente está indo para o lado certo Isso aqui é outro chefe logo em seguida, será? Vamos tentar completar o objetivo certo? E depois a gente volta aí Vamos escalando. Mais um upgrade. Fragmento de célula de vida. Cada vez mais fortinhos. É muito belo. E agora o que fazer? Eu queria ali pegar. Teria que exercer da criatividade. Não deu certo. <risos> Hum. Esqueci. Hum. Não tá bom. vitória, né? Achei que tinha que fazer algo muito mais engenhoso. Malabarista, tá certo. Bem, agora o menino vai aqui e a gente consegue escalar. Uma boa. Tu tu se eu cuspi aqui Tá que bem, viu? Normalmente eu morri a areia muitas e muitas vezes chegar. Floresta, não ia ser Floresta silenciosa, tá certo Ele tá quase chegando lá naquele negócio A música está ausente, tá aí. O guardião, é imenso, né? Realmente é imenso. Ah, Rook, um espírito no meu pântano? Então os Mokk estavam certos, eu queria acreditar, mas já faz tanto tempo... Eu sou Clock e você é bem vindo ao meu pântano, pequenino. Os Mokk me contaram que você está procurando sua amiga, uma coruja, ela caiu lá longe a leste. Agora vamos ver onde ela está, a corujinha. A floresta silenciosa está com ela agora o que que é aquilo ali? Onde não há mais corujas? Nossa! Centenas de corujas mortas, fossilizadas. Antes, o canal atrás de mim levava até lá, mas as águas ficaram sujas e intransponíveis. Mas há um caminho. Na nascente a oeste existe um grande moinho silencioso. Se você colocasse suas rodas em movimento, as águas correriam limpas novamente. Eu acompanharei você, mas os Monk precisam de mim. Contudo, posso lhe dar uma coisa. Um fragmento de luz antiga que já iluminou essa selva. E as bolinhas? Espero que sua voz seja seu guia por esta terra perigosa. Eu sou a voz da floresta. Não vejo seu povo há muito tempo. E há muito deixei o pântano, mas darei meu melhor. A Nascente precisa de nossa ajuda. Agora vá, Nascente, ensina as águas a correrem novamente. Deu uma engalugadinha Está ali a nascente E como que a gente chega lá? Bom, a gente pegou um upgrade que permite chegar ali Voz da floresta, sua vida e sua energia aumentam Aumentam, aumentou nossas coisas Vamos dar uma explorada aqui Olha Smoke As águas que são escuras não podemos pescar Água ruim Água triste o ruim está quieto por isso que as águas estão paradas. O sapo já falou. Ah. Então talvez todas as. todas as áreas com água turva vão se tornar é, nadáveis. Se é que dá pra dizer assim. <risos> que burrice! Mas ainda bem que esse jogo não penaliza a gente com o né? a gente nasce logo em seguida Vocês não tem noção, quem não jogou Ori 1 não tem noção a tristeza que é Bom, o que faremos, o que faremos? Aqui a gente pode escalar agora, ó. Desmoto puxar mais uma alavanca, liberar nosso acesso. Aí. Aí, pegamos mais money. Os inimigos podem ser usados também Para alcançar áreas mais altas A gente faz assim, ó. E deu ruim tentar fazer ele cuspir mais baixo Oh, meu Deus! Fazer uma, uma curva mais substancial, aí tá <risos> mais para baixo aí conseguimos. Minério que eu ainda não sei para que serve, mas serve para algo. passarinho aí, o macaquinho. Vem cá, vamos dar um olhada em você. Esse é outro cara, não é o mesmo? Clareiras da Nascente. Pode deixar, já estou indo aí. Vamos falar com o Toque? Squark? Que surpresa vê-lo aqui! Até que este lugar não é ruim para construir um vinho. Não que eu tenha planos de me assentar. Fiquei sabendo que aquele velho Gorlek, Gron quer melhorar ainda mais essas clareiras. Ele deveria começar limpando a água. Tá, a nossa missão é limpar a água. né? Falar com o Gron. Não imaginei que os rumores fossem verdadeiros, mas aqui está você, Newen, abrigo um espírito novamente. Você deu um jeito naquele muro rapidinho, acho que minhas habilidades de construção não são como antigamente. Mesmo assim, prometi fornecer abrigo contra a degradação aqui. Essas clareiras estão contando comigo, espírito. Mas sem esse minério, o que vais apontar todo mundo e os materiais que preciso foram abandonados quando meu povo fugiu para as minas. Sem os recursos adequados, bem, meu sonho de um refúgio pode acabar antes mesmo de começar. Com um pouco de minério Gorlec, posso transformar essas clareiras em refúgio. Vamos ver os projetos. Oh. Conserte a fonte espiritual. Pode teletransportar. Vamos consertar? Porque a gente tem um minério. Já vou começar. Agora que estou construindo de novo, posso dizer que sou um verdadeiro Gorleco mais uma vez. Restaram poucos Gorlecs de verdade, então cuidado se vir alguém parecido comigo por aí. Nem todos nós escapamos da corrupção com o tempo. Ó, oh. o homem é bom de construção, hein? Antes do nosso lar ser engolido pela areia, os espíritos viam um potencial no minério Gorlec Eles desapareceram antes de terem a chance de testar o que construímos para eles, mas agora você. E você, é <risos> que você voltou? Isso pode mudar. <risos> pode me ajudar em outro projeto? Não, não tenho. Não tenho minério Gorlak. Vou salvar? Oh, que beleza. Pântano tinteiro, 52%. Gruta, coloque, 80%. E a gente tá num lugar nada a ver, né? Nada a ver mesmo. E se a gente tentar explorar esse pedacinho antes de terminar o vídeo, hein? O que, que vocês acham? Tem um minério aqui, ó. Parece promissor, hein? Será que a gente vai fazer essas coisas ou não? Vamos teletransportar, para onde a gente pode ir? Tudo que é cinza não foi explorado, é isso? Vamos aqui Vamos teletransportar por ali Vou Voltar um pouquinho, né? 50% só daquela área Nossa, mas... É muita... Muita animação mesmo Muito bem, a gente não chegou a olhar aqui, viu Tudo que está cinza é que apareceu com o mapa Mas a gente não conseguiu é, desenvolver, né Aqui nós temos água suja, mais uma bolinha, fragmento de sala de bebida. É, definitivamente a gente já consegue subir aqui. Hum. Tentar decorar, parece um desafio em um tanto Uh, chegamos aqui em cima Pra quê? Pra nada Tá fechado O <risos> caminho está fechado, que bom, hein Tá Toma a pena que a gente volta aqui para cima, né? Eu podia escalar aqui desde o começo, desde o começo. Bom, vamos sei lá o que, que eu faço agora. Vamos voltar, né? Sai fora, cara. Você está muito nervoso. Vou segurar uma vidinha. E se a gente for. ali para baixo. Pode ser. Talvez eu esteja fazendo tudo isso em vão, né? também não tem que ser feito aqui a gente pode subir aqui, ó pegar mais um fragmento de energia o único ponto bom de dar uma exploradinha a mais agora é melhorar os nossos nossa vida né que tá baixo Vamos para cá. Ah, olha só que legal. Realmente foi importante voltar aqui, viu? apesar de logo no começo do vídeo falar para não fazer isso. E mais uma bolinha, fragmento de energia. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Pode ir pra cá. O importante é ir derrotando os inimigos, né? Não pode ficar sem assim, derrotar os inimigos. Porque senão não dá pra comprar os upgrades, os amuletos. Esses fragmentos não são amuletos. Eu tenho que em falar em amuletos. O que será, né? Tem o um rio. Nossa, já decorei tudo o mapa. Mais um minério Gorlec para as construções. Aqui é ah, aqui uma área interessante É uma área de inimigos Vários inimigos Complicado esses, esses bichos foi um foi é muito rápido. Olha, eu não sabia que a vida retomava aqui Outro. Nossa. Foi um pouco sofrido? Foi. Foi muito sofrido? Foi. Mas a gente conseguiu abrir, <risos> abrir a área e a gente ainda está apanhando. Pacto de vida: gaste vida para lançar magias quando estiver sem energia. Aí mais um fragmento espiritual. E agora? O que, que a gente faz? Bom, a gente tem que ir aqui, né? Chega de brincar. Quanto o tempo inteiro. Por que, que eu não posso ir aqui para baixo mesmo? Nossa! Rapaz, que surra! E se eu fizer assim, né? E se eu fizer assim, né? Muitas vezes eu vou morrer para os bichinhos Até começar a jogar com inteligência, é isso que vai acontecer Olha só que legal, agora a gente consegue subir aqui essa bolinha! Você tá doido! Tá valendo, tá valendo. Não tá ruim não. Aqui está tudo... Olha, tem um carinha aqui. Será uma sidepress? Ah, bem-vindo! Chegou na hora certa. Acabei de decifrar essas pedras. Para o observador comum, elas podem parecer um monte de rochas, mas para mim são uma chave. Percebe como algumas são longas e outras curtas? Elas são notas de uma canção Ali atrás, hein? tenho certeza que essa canção abre o portão para os túneis da meia-noite, só não sei como Encontro o artefato nos túneis da meia-noite Eu acho que... A gente não deveria vir para cá, viu? tentar entender a música três alto alto me, alto baixo médio médio alto baixo alto hum. Pelo contrário, abrimos Nos túneis, missão atualizada Você abriu caminho para os túneis da meia-noite Bom trabalho Não era bem essa missão Mas tá bom, abrimos Tá aberto Ai, Minha nossa Nisso da meia-noite. Ah, um save. Vamos fazer o seguinte: olha só o que a gente fez. A gente pegou um upgrade, né? agora a gente consegue ter uma mobilidade melhor. A gente está com muito dinheiro, muitas bolinhas amarelas. Enfrentamos um chefe, conversamos com o um sapo, encontramos uma cidade. E voltamos para explorar a, essa, a, a primeira área, que a gente explorou pouco, eu falei para a gente não explorar de novo, mas talvez não seja a hora certa, mas a gente voltou e achou essa área aí, através dessa música, interpretando as rochas do fundo. Tá bom por hoje, gostaram aí do Ori? Mais um episódio, deixa o seu like se gostou, se inscreva no canal, dá uma olhadinha nos nossos vídeos, a gente joga...